O ato formal aconteceu no quarto cartório de notas, no centro de Ribeirão. No documento, Gandini afirma que já recebe salário por ser juiz aposentado. Poderia, por lei, acumular os dois salários, mas o que ele ganha hoje é o suficiente para o seu sustento e o de sua família. Esse dinheiro será destinado ou a alguma obra de interesse da população mais pobre ou será destinado a entidades assistenciais à escolha da comunidade. Nova atitude.